E aí pessoal, beleza? É, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica aqui para vocês de como está estar utilizando o compressor e também a automação de ganho que acaba ajudando também na hora de comprimir o áudio, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações e bora pro vídeo. Então, primeiramente vamos começar falando é, o que, que é o compressor. O compressor ele nada mais é que um controle de dinâmica. Muitas pessoas falam, ah, você controla o volume pelo compressor. Não, de certo modo sim, você controla, porém você está controlando pela dinâmica. Hein? Ou seja, então você acaba achatando um pouco o áudio. Se você tiver algumas partes no áudio muito baixa e querer igualar, você vai acabar achatando um pouco o áudio. Você vai estar tá cortando umas partes importantes e às vezes acaba ficando um, um pouco meio um pouco feio o áudio. Né? Mas... Vou estar tá explicando mais ou menos aqui, dando uma ideia de como funciona. É, eu vou estar tá utilizando aqui o compressor que, que vem aqui com a própria DAO, o Keywalk, né? A própria som Sound Compressor. Você pode estar tá utilizando qualquer compressor, né? seja a DAW que você utiliza. Sempre ela tem um compressor que vem nativo, né? Que vem com ela. Então aqui eu tenho esse compressor, e aqui eu tenho alguns parâmetros a gente está entendendo o threshold, o ratio, knee, o ataque, o release e o gain. Alguns compressores chamam Makeup gain ou então output gain. Então, depende do compressor, né? É, o threshold você determina quando você quer que o compressor comece a atuar, em qual parte, né? que você coloca como referência que você queira. É, que ele use para comprimir as outras partes, para aproximar dessa parte que você de determinou como referência. O ratio é quanto você quer que ele comprima a partir desse momento e que o áudio ele tiver passando por esse ponto de referência. Então, se você determina, por exemplo, aqui menos 18, o ratio se eu colocar aqui em menos 18, por exemplo. É, aqui está 1 um para 1 um. 1 um para 1 um ele não vai atuar Você vê que ele está linear Ele vai continuar a, tocando normalmente o áudio Porém se você começar a subir Aqui ó, você percebe, percebe que ele já está descendo Então aqui ele já começa a comprimir Então aqui, um exemplo é, Se você colocar aqui é, Em 2 para 1, por exemplo Então a cada 2 dB que ele passar do limite Que você determinou né, Do ponto que você determinou a cada 2 dB que ele passar, ele vai comprimir um e vai deixar passar um dB. E assim vai indo. Você pode colocar 3 para 1, então a cada é, 3 dB que passar, ele comprime dois, deixa passar um apenas, para não ficar tão quadrado o áudio, né? E então e você e tem vários, o ratio ele vai até o infinito. Então, o infinito ele já vira um limiter, então tudo que passar do ponto que você determinou, ele vai cortar seco, bruscamente. O Ni, o que, que ele é o um Ni? Aqui você percebe aqui que o áudio ele sobe e que ele faz uma curva, ele dá uma suavizada. Esse é o um Ni, é essa suavização para não ficar tão brusco. Se você zerar, ele é hard. Hard é. Você vê que ele chega nesse ponto, ele corta seco, ele quebra, né? Então aqui você tem esse controle do Ni, que essa curva de suavização. O ataque. É, é quando o compressor ele vai começar a agir né? no momento que o áudio chegar nesse ponto que você determinou então se você colocar um ataque rápido, a partir do momento que ele bateu nesse ponto que você determinou, ele já vai começar a comprimir o release é quando ele vai soltar o áudio né? a partir do momento que ele começou a comprimir então ele, você determina quando ele vai parar de agir, é, comprimir então se você, quanto menor o release, mais rápido ele vai soltar o áudio, ele vai parar de comprimir. Quanto maior o release, mais ele vai continuar comprimindo, por mais tempo ele vai continuar comprimindo. O gain, o que acontece? É quando você comprime um áudio, por, por exemplo, aqui nesse áudio... Aqui nesse áudio, aqui nessa voz, por exemplo, aqui nós temos esse... Essa, esse transiente aqui que no caso ele, ele é menor que os outros né? então se você determinar que ele seja o ponto de referência no Threshold para começar a comprimir então tudo que passar dessa altura ele vai, o compressor ele vai comprimir então esse, essa, esses áudios, por exemplo, essas, esses pontos do áudio atrás aqui que são mais altos que esse ele vai diminuir o volume e é, então você vai compensar no, no gain, então você vai dar, você vai aumentar o ganho para igualar novamente esses pontos mais altos do áudio. Tentar deixar o um mais igual possível. Então eu vou dar um exemplo aqui nesse áudio. Eu vou usar como ponto de, ponto de referência essa parte do áudio. Vou usar essa parte como ponto de referência. Então eu vou colocar aqui, como eu quero igualar todo o áudio com base nesse, nesse ponto Então eu vou colocar uma compressão aqui de 5 para 1 É uma compressão já agressiva É um pouco mais agressiva e ela tende a, a mastigar um pouco o áudio né O ataque eu vou deixar rápido Release aqui eu vou colocar em 130 Então eu vou ouvir Vou colocar para tocar aqui Nesse ponto E eu vou abaixar o Threshold Até onde não comece a pegar muito Nessa, nessa parte do áudio to... ah, Veja que ali ó Aqui nesse VU aqui Nesse, nesse mirror aqui Você percebe que to... Ele já está atuando parte, então eu vou soltar um pouco para cima. Eu solto, né? Eu vou soltar um pouco aqui o, o threshold para não comprimir muito essa parte, mas sim só as que passarem dela, né? Going back to Going back to Going back... Vejo que tá pegando bem pouco, né? Então aqui eu coloquei no threshold, eu determinei que em menos 13,2 para esse áudio. Então veja que aqui eu coloquei o ataque rápido, release 130. Então toda vez que é, chegar o áudio, ele passar desse limite aqui, ele vai começar a comprimir. Então vamos ver aqui. Going back to Então veja que quando ele chega nesses picos, que a gente percebe que visualmente esses picos, ele, ele atua mais, ele, ele abaixa mais aqui Então agora para compensar o... no caso o ganho, o que, que a gente faz? Você pode deixar... É, com base nesse áudio, por exemplo, ou se você quer um pouco é, utilizar os pontos mais altos do áudio como referência, você vem para uma parte mais alta, vou colocar essa parte aqui por exemplo e você vai dando bypass e... e, e através do bypass aqui, tirando o bypass e colocando o bypass, você vai vendo é, Vai tentando igualar aqui o game. Pra... O áudio sem o compressor e com o compressor. Tentando igualar, deixando iguais a, a, das duas formas, né? Deixando eles iguais, os áudios. O áudio, no caso. I've been to the Rockies. I've been to the Rockies. With only stars above to... I've been to the Rockies. With only stars above to me. Então veja que eu tentei igualar o máximo possível aqui. Então agora o que eu vou fazer Eu vou pegar esse áudio comprimido Eu vou fazer um bounce Para outra track Para vocês verem é, o que aconteceu com o áudio né, Ele comprimido Aqui em mono e faço o bounce dele. Eu vou subir aqui, vou colocar, aqui, vou colocar led um. Eu vou subir lá embaixo do outro para a gente fazer uma comparação. Então perceba assim que o, o ele ficou um pouco mais uniforme. Ele ficou um pouco mais é, igualado, né? igualou mais a, as ondas que os transientes, né? Porém, ah, você ainda percebe que tem alguns pontos que ficaram baixos ainda E se você comprimisse mais, você comprimisse mais, ele vai, ele vai mascar mais ainda o áudio, né? Então, o que que eu vou... Qual que é a ideia aqui? Para você não é, comprimir demais o áudio, usar uma compressão muito pesada o que, que você pode estar tá fazendo é, eu vou estar tá, tá desativando aqui o compressor por enquanto o que, que a gente vai fazer você vem aqui em clips no caso aqui na no cake é clip automation e gain então aqui o que a gente vai fazer a gente vai fazer uma automação do ganho do volume né e a gente não vai comprimir mas sim a gente vai alterar o volume você tanto pode subir essas partes que estão baixas o volume delas ou então abaixar essas partes mais altas e é o que eu vou fazer no caso eu vou abaixar essas partes mais altas e eu vou usar como referência essa parte aqui do início como referência de volume então eu coloco para tocar nessa parte por exemplo então veja que tá dando aqui Menos 18, mais ou menos, né Então eu vou usar como base isso Então todas as partes eu vou igualar no menos 18 E como que No qual que você faz isso Você seleciona você seleciona, Por exemplo, essa parte Que ela tá um pouco mais alta Ela tá passando Então veja que ela tá passando do menos do 18 Então você seleciona essa parte você vem aqui, nessa barra mais escura aqui em cima, e desce. Só que sem soltar o mouse, você dá o play, para você ter mais ou menos uma ideia. Porque se você soltar o mouse, ele, vai, ele já vai deixar ó, automatizado essa parte, e daí você tem que fazer outra automação em cima dela. Então, segurando o esquerdo do mouse, você coloca para soltar, que aqui você tem esse controle ainda. Então veja que aproximou do menos 18 E assim você vai fazendo em todo o áudio você Vai pegando todas as partes e vai fazendo essa automação Com base na, na parte que você determinou aqui Que você quer que o áudio fique Então você vai automatizar todo o ganho Então, é, voltando aqui, perceba que eu automatizei todo o volume da track Aqui eu volto para clips novamente Então veja que eu tentei igualar o máximo possível todos as, os transientes né, Deixando uniforme usando o gain, sem usar o compressor por que? Porque agora a gente pode utilizar o compressor, ao invés de usar ele de uma forma agressiva, 5 para 1, por exemplo, a gente pode colocar 3 para 1. Aqui, vamos zerar o ganho. Então, é, usando como base o que a gente estava utilizando naquela hora, né? Going back to aqui eu ativo o compressor e, e vamos ver ali going back aliá. to look out mountain going back to tell them it was me going home to look out mountain going back again yes I believe I believe Então veja que é, dessa forma eu, eu comprimo pouco, eu uso pouco compressor, né? o áudio ele fica mais solto né? e não fica tanto achatado, né? Porque eu tentei automatizar todo o volume primeiro, então é, ele só vai tirar o excesso de, daqueles picos que passarem demais, né? Ele não vai achatar é, muito, né? Então eu vou fazer um, um bounce aqui dessa parte, só pra gente ver como que ficou, né? Com o compressor agora Essa parte automatizada Feito no caso automação Dessa parte Agora eu subo essa track lá pra cima pra gente comparar Então veja Aqui, ver aqui LED 2 Então veja aqui, ó Essa no caso foi a automatizar a automa feita automação essa aqui, essa track e essa aqui foi a comprimida então veja que a feita automação ela ficou ainda mais uniforme do que a apenas comprimida e que veja que na comprimida, isso usando uma compressão agressiva é, veja que, usando como base essa parte veja que ficaram partes altas e aqui Perceba que ela está mais linear E ainda você pode utilizar aqui nessa Nessa track por exemplo Utilizando nessa track aqui Você pode estar tá utilizando um outro compressor Por exemplo o, CA, o CA2A da, da própria Cakewalk Só para dar uma arredondada Para tirar algum assim que saiu ainda aqui de, de algum pico né? Mas ele dá uma arredondada não é tão agressivo, não precisa usar de uma forma agressiva, né? Só pra tirar uns picos mesmo. Vejo que nessa parte ele tá tomando bem pouco. Ele é, é mais pra tirar alguns picos. É mais pra tirar uns picos que saíram. Ainda que sobressairam ainda, né? Far from the sea. Going back to mountain. Agora vamos fazer um bounce Só dessa track Pra gente ver com o CA2A como que ela ficou agora Eu tô fazendo esses bounce, no caso, é apenas pra a título de curiosidade. No caso de uma mixagem você não precisa ficar fazendo esses bounces. Você pode utilizar a mesma track que você já fez a automação você acrescenta o que você quer acrescentar, seja o compressor e tudo mais. Eu só estou fazendo os bounces a título de curiosidade para a gente ver o que está acontecendo com os transientes. Né? Então veja que esse aqui é o, com o CA2A. Vou escrever aqui Ca2A. Para a gente ter uma ideia. Então veja, veja que ele tirou os picos que se sobressaíram e o áudio ficou mais linear, então ele fica mais agradável ouvindo com é, a música. Vou mutar esses daqui, vamos ver como que ele fica com a música. Far from the sea, going back to look going back to tell him it was me going home to look out mountain going back again Então é isso, é, uma forma mais, é, eu acho que mais musical para você estar tá utilizando o compressor é fazendo justamente a automação de volume, que não vai. Ele vai manter a dinâmica do áudio, ele vai manter o áudio solto, ele não vai é, achatar tanto o áudio, né, deformando o áudio. Então isso é uma forma bem legal de você estar tá utilizando, não só na, na questão de, de musical, no, numa música, numa mix de uma música, mas sim também num, num, num outro trabalho que você possa estar tá utilizando para áudio, é, seja é, vídeos, é, seja comprimir áudio do vídeo, né, ou alguma comercial que você, você trabalha com publicidade, né, então você pode estar tá utilizando para essas finalidades E fica uma coisa mais dinâmica, mais solta e, e mais musical, mais legal Mais profissional, digamos assim E é isso aí, essa era a dica de hoje Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações Compartilhe com seus amigos para estar tá ajudando o canal, para estar tá fortalecendo o canal E um forte abraço a todos e até mais!